qualquer roupa branca, né gente? Com o tempo, tá? Se forem roupas que você guarda é, ou por recordação, tem um vestido de festa branco, né? Tô falando de coisas brancas, tá? Ou então você tá guardando o vestido do seu casamento né? Para ele não amarelar, tá? O ideal é que você guarde até com papel de seda azul embalando essa peça tá? O papel de seda azul ou uma... Eu já ouvi dizer que dá certo também, você pode testar uma fronha azul, tá? Embala numa fronha azul que evita o amarelamento. Porque o azul? Eu não tenho certeza. Tá? Tem uma parada do azul de betileno de não sei o que lá, e que ajuda a proteger dos raios solares e do, do de contato com o ar e não sei o que. Enfim, gente. Mas eu sei que o azul dá certo. viu dentro do tempo da minha avó esse azul dá certo. Minha mãe guardava minha roupinha de batizado com papel azul. E ó, se tem uma coisa que a gente tem que acreditar nessa vida, é a sabedoria de vó. Do it Let's see